Como é que é? Aqui. tá aqui. Uh, não, porque você queria conversar comigo, lá. É? é? Ele queria conversar comigo. Ele queria ele conversar com ele. O que é? O que é? Eu vim aqui pra... Primeiro, ver essa maravilha. Te dar um beijo. Dar um beijo. Ah! Isso que... é secretário. E falar que... Eu vim pra cá, pra secretaria, pra fazer... Coisas é boas, bonitas e fortes, e fazer coisas boas, bonitas e fortes é estar do lado da oficina, é estar do lado do Sesc, é estar do lado da cultura. Oh, Eu vou fazer uma pergunta para ele. Nós queremos... Nós queremos! Nós! Nós. Nós. Negociar o potencial de criação de criação. O potencial, o potencial de, criação. de criação. O o Correção errata. É Nós queremos negociar. Nós queremos negociar. O potencial, o potencial. Construtivo. construtivo. Como o Parque Augusta. Como o Parque. E depende da prefeitura. E depende da prefeitura. Depende da prefeitura. Depende. Se a sua gestão fizer isso, cara... Se a sua é... gestão fizer isso, cara... Ah, nem te falo, né? Não, é a hora. É a hora, não é? É! 40 anos de luta, cara. Que mais? É. E esse, depois do impeachment, declararam guerra. Aí antes era amizade, o Silvio Santos era ótimo. Depois, vocês viram no vídeo, ah, Seis que... é importante, é, Ale. Olha aqui. você. Ale! Eu tenho um pedido a você. Ale, ale, ale! Que o seu potencial humano não seja esmagado pela máquina. Ale, ale,